Na videoaula passada eu falei que a gente ia começar a ver operações com números binários, mas eu errei. A gente vai começar a ver a conversão, como é que a gente converte entre é, números na base decimal para base binária e vice-versa. Okay? A gente vai começar com os inteiros, depois a gente vai ver a parte fracionária. Okay? Vai ser para converter um, um número então, com parte fracionária, a gente vai simplesmente ter que usar o método, método para converter a parte inteira para binário e, o método, e juntar com o resultado da, do método para converter parte fracionária para número binário. Então, imagina que eu tenho o número 11 na base 10. E okay? quero converter esse número para base binária. Como é que a gente faz isso? A gente divide vai dividindo o número por 2 várias vezes. Okay? Até a gente chegar a um ponto em que a gente não consegue mais dividir o número sem transformá-lo num número fracionário. Okay? E cada vez que a gente divide, a gente pega o resto da divisão e esse vai ser o bit, vai ser o, o dígito binário do nosso número. Vamos entender melhor como é que isso acontece. Pego o número 11, divido por 2, isso aqui me dá 5 com o resto 1. Um. Então agora meu primeiro bit é 1, um. meu primeiro dígito aqui é 1. Um. Depois pego o número 5, divido por 2 e o resultado dá 2 com o resto 1. Um. Esse 1 um vai ser o segundo dígito do meu número. Pego o resultado que é 2. Divido por 2. Isso me dá 1 um e resto 0. Ok? Como agora eu não tenho... Como, eu não, como meu resto é 0, meu dígito que vai ser colocado aqui é 0. Pego esse resultado. 1. Um, tento dividir por 2. Ele dá 0 com o resto 1. Um. Então, agora, né, agora que eu cheguei a 0 com o resto 1, um, eu tenho o último dígito e paro a minha, a minha divisão. Então, 11 na base 10 se escreve 1, 0, 1, 1. Isso aí a gente pode ver que isso daí dá 11, né? pensando que aqui no primeiro dígito eu tenho 1 vezes 2 elevado a 0, mais, então 1 vezes 2 elevado a 0 é 1. Mais 1 vezes 2 elevado a 1, que dá 3. Mais 0 vezes 2 elevado a, a, ao quadrado, que dá 3. Mais 1 vezes 2 elevado ao cubo, que é 8. 8 mais 3, 11 na base 10. Okay? E aí, como é que a gente converte de binário para decimal? Exatamente o que eu acabei de mostrar para vocês e que eu não devia ter mostrado, mas tudo bem. 1 é 2 é, é, é 1. Esse dígito aqui, vezes 2 elevado ao cubo, zero vezes, mais 0 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 1 um vezes 2 elevado a 1, um, mais 1 um vezes 2 elevado a 0. E 1 um vezes 2 elevado ao cubo é 8, o segundo, o segundo produto me dá 0, o terceiro me dá 2, o quarto me dá 1, um, somo tudo. Isso aqui dá 11, como a gente esperava que, que desse mesmo. Na próxima videoaula, a gente vai ver como é que a gente converte a parte, uma parte fracionária, ou um número fracionário, de base decimal para base binária.